Visei que a vida era mais que isso Roubei sua brisa e seu copo Nós não brinquem em serviço Diferente dos copos Visei que a vida era mais que isso Roubei sua brisa e seu copo Nós não brinquem em serviço Diferente dos copos Uma flor, um barato Surpreendente e abstrato Se o barato sai caro Nem aposto minhas fichas Tiro no escuro, caralho Aumento o som bem no máximo Cada linha um prefácio Precinto algumas grades. Vezes estamos sem fronteiras, sem limite nas taças. Sujeitos à infiltração cerebral. Dentro dessa cápsula, afogando mágoas, bloqueando a vista, cegando chakras com antipatia. Somos uma célula carregando a vida. Se vejar no próximo mais que é a vida. Me senti em você, tudo ficou claro. Tudo como que reflete o dharma, mundo de joelhos, homem com daga Se eu sei, você sabe o final dessa página Lágrimas roubadas, morelhas de corpos Planei meus sonhos do Tibet ao cinturão de Horus Planei meus sonhos do Tibet ao cinturão de Horus Visei que a vida era mais que isso Roubei sua brisa e seu copo Nós não brinquem em serviço diferente dos cops Visei que a vida era mais que isso Roubei sua brisa e seu copo Nós não brinquem em serviço diferente dos cops